Então tá, pessoal, meu nome é Christian, tá todo mundo me escutando aí? Caso a começar a baixar a voz, o que é normal, me avisem aí, podem gritar. of <risos> uh, então, a palestra de hoje é a eu vou falar a vocês é sobre a little bit of a little bit of a é que of a little bit of a little bit Já botei no subtítulo também, né? Que é uma introdução que é uma seja, não exaustiva, ou seja, little é todo esse assunto, little bit of a little bit of a little bit of superficial sobre o que são word embeddings, o conceito por trás disso, falar sobre algum modelo bem pontual e depois se der tempo uh, fazer uma demo também, né? mostrando código, etc. Uh, então, é o que eu falei, primeiro vai ter uma, fazer uma introdução bem básica, aí, depois falar sobre o Word2Vec, que é uma técnica específica para criar word embeddings. Uh, tem uma demo aqui depois do Word2Vec e se der tempo, daí dá para falar sobre o WordMoverDistance, que é na verdade uma técnica para calcular a distância entre sentenças e utilizando o Word2Vec também. Uh, então, meu nome é Cristian, já falei, já apresentou antes, eu trabalho aqui na HP como uh, engenheiro de aprendizado em máquina. Uh, aí está meu blog, GitHub tem alguns projetos open source, ali quem tiver interesse, depois a gente vai disponibilizar os slides, né. Uh, ok, uh, eu queria começar, então, uh, falando primeiro sobre, sobre algumas ideias, né? alguns, alguns fundamentos bem mais antigos do que os modelos recentes de machine learning. Uh, queria falar sobre esse filósofo que é o Wittgenstein, ele era um filósofo austríaco, né, que trabalhava com a uh, filosofia da linguagem uh, e eu queria contar uma história só sobre alguns fundamentos que vêm lá de trás e que mu muita gente hoje às vezes esquece né, de onde veio uh, a, a ideia, uh, os fundamentos, ou uh, o embasamento por trás das ideias dos modelos de machine learning, modelos estatísticos que se tem hoje. né. Então, uh, o Wittgenstein ele trabalhava com filosofia da linguagem, né, ele queria tentar compreender uh, o que a gente conseguia aprender sobre a nossa realidade uh, e ele criou uma metáfora né, que se chamou a metáfora uh, pictória da linguagem né, que ele acabou se dando conta que, por exemplo, um artista, uh, tendo, ele, ele tinha uma, uma, uma tela onde ele pintava uma paisagem né, uh, e muitas vezes o, o que ele se deu conta é que uh, aquela tela era muito diferente de uma paisagem, mas dispondo a tinta de uma forma específica ele conseguia representar aquela paisagem, certo? Então ele chamou o que tinha em comum do que foi desenhado naquela naquela tela dele e a paisagem de forma lógica, né? ele chamou isso de uma forma lógica. E ele se deu conta que por causa disso era que a gente conseguia representar as coisas, né? E ele viu que isso também podia ser generalizado para a linguagem, né? Então ele descobriu que... ele se deu conta que uh, as palavras, assim, podiam ser dispostas, assim, como uma, uma tinta numa tela para representar coisas, para dar rótulos para as coisas da realidade, né? E essa ideia foi bem influente na época, daí ele participava do círculo de, de Viena também, não tinha vários filósofos influentes, e esse, e esse trabalho dele foi muito influente, e ele achou que ele tinha resolvido um monte de problemas de filosofia, e ele se, se teve um pouco dessa vida de filosofia, e foi fazer outras coisas, e aquele trabalho dele foi bastante sucesso, só que ele se deu conta, cada vez ele ficou com mais pulga na orelha, quanto, quanto mais uh, fazia sucesso aquela, uh, aquela, aquela obra dele, mais ele ficava com aquela pulga na orelha, porque ele se deu conta que ele começou a encontrar contra-exemplos, por exemplo, ele começou a dar conta que a linguagem tu podia utilizar ela para dar ordens, certo? E ele não podia dizer que uma ordem era uma pintura de nada, certo? Naquela naquela teoria anterior dele, de que de que a linguagem era uma representação né, da, de objeto da realidade, ele viu que aquilo era um, era, era, era um contra-exemplo daquilo, né? Então ele voltou para a academia de novo, ele se naturalizou até inglês, e ele fez uma coisa que poucos Falas fazem, que foi criticar a si mesmo, né? E ele veio então, ele descartou aquela teoria inicial dele que foi muito influente e criou uma outra teoria muito influente também. Então ele foi um dos poucos filósofos que teve duas teorias muito influentes e contraditórias. Uh, e ele então trocou a ideia dessa metáfora de, de, de que a nossa linguagem é uma é uma maneira de representar a realidade para que a nossa linguagem é uma ferramenta. E ele se deu conta que se você quer quiser entender o sentido de, de uma palavra, você tem que olhar qual é o uso daquela palavra e não o que ela está rotulando. E o, o que faz todo sentido, certo? E, isso trouxe, e ele, ele disse essa frase tá? no, no, nesse, nesse trabalho posterior dele, né? foi publicado pós-morte até esse, esse trabalho dele, ele disse que o significado de uma palavra é o uso na linguagem, certo? Então isso foi uma, uh, foi uma, uma, uma frase bem importante para essa época porque ele acabou se dando conta que uma palavra tem vários pode ter vários sentidos, certo? Ela não tem só um sentido, a realidade é muito mais complexa do que só um para um objeto, depende de cultura, depende de quem está falando aquilo, né? E ele disse que se você quiser conhecer o sentido uma palavra, você tem que olhar o uso dela. Ou seja, se você descobrir todos os usos que você faz com uma palavra na linguagem, você vai se dar conta que você exauriu tudo o que você pode saber daquela palavra e tu vai finalmente entender o significado daquilo. Né? Um exemplo muito, muito clássico que vários linguistas falam também é que, por exemplo, a palavra prova por exemplo, é muito diferente, por exemplo, para um advogado, para um historiador e para um físico. Porque Uh, por exemplo, o boato ele não pode ser admitido como, como prova no tribunal, mas ele pode ser uh, admitido como uma prova histórica, porque às vezes um boato é tudo que o historiador tem, né, para provar alguma coisa que aconteceu no passado. E para um físico, uh, o boato, por exemplo, aí nem chega a ser colocado, aí não existe como prova. Então, vocês estão vendo que para três pessoas, para três professores, três pessoas em três contextos diferentes, uma, uma palavra tem um significado totalmente diferente, né? Então a Eu queria só que vocês lembrassem disso, né? Dessa, de, de, de, dessas colocações filosóficas e bem antigas, de que na verdade a palavra é o uso que você faz dela, certo? o significado é o uso que você faz dela, é o contexto onde ela está. Né? E aí para os nossos modelos de machine learning, né? certo? a gente não pode utilizar essas palavras, essas representações textuais para a gente trabalhar com todo o nosso framework matemático, certo? a gente tem que converter essas palavras para, para algum espaço vetorial ou para números. Então, por isso que existe esse Vector Space Model, tá? Vector Space Model na, nada mais é do que um... Ele não é um modelo de machine learning, é um modelo de matemático, tá? Só para não confundir, porque tem duas palavras parecidas aqui. Ele é um modelo matemático onde a gente converte palavras ou sentenças para um espaço vetorial, certo? Uh, por que isso, certo? Porque uh, a gente, uh, todo o nosso framework matemático desenvolvido, toda essa parte de álgebra linear, tudo, uh, de texto para números, a gente não consegue... Não consegue aplicar isso em cima de texto, certo? não consegue aplicar isso em cima de vetores, de números. Então, por isso, esse espaço vetorial. Tá? Uh, tem muitas, muitas abordagens né, para se converter de texto para um espaço vetorial. Tá? E a gente vai falar um pouco de algumas depois aqui. E, uh, dependendo da técnica que você utiliza para ir de um texto de uma palavra para um espaço vetorial, você vai ter algumas propriedades que são interessantes uh, nesse espaço vetorial. Tá? Então, aqui tem um exemplo só de um espaço vetorial. Né? Digamos que a gente tenha três dimensões aqui e a gente converteu os, uh, três sentenças aqui, tem três vetores aqui, três sentenças para três vetores, certo? Então, no momento que você tem essa representação vetorial de, de palavras ou de vetores, você começa a ter, uh, uh, a ter consegue aplicar todo esse framework matemático, né? como por exemplo, aqui entre dois vetores a gente tem ângulo, certo? Entre duas frases num texto, qual é o ângulo daquilo, certo? Tu não consegue calcular isso. Então, todo esse espaço vetorial, ele, ele, ele vem para trazer vantagens que, em que a gente consegue aplicar todo esse framework matemático que a gente tem em cima disso, certo? Uh, indo para agora pegando um gancho já desse espaço vetorial certo eu queria só explicar o que são embeddings antes de antes de explicar o que são word embeddings né? embeddings uh, é um conceito matemático né uh, que significa converter um, uma estrutura um, um objeto matemático em outro objeto ma matemático mas preservando a estrutura tá uh, o que isso em machine learning isso em machine learning tem um sentido um pouco um pouco diferente geralmente em machine learning esse conceito de embedding ele significa converter uma instância, um dado, um vetor De um espaço altamente dimensional Para um espaço com menor dimensionalidade Mas preservando a estrutura tá? O fundamento por trás disso é que muitas vezes uh, o nosso, as no Os nossos datasets, né, os nossos dados Eles são uh, altamente dimensionais uh, artificialmente A gente que coloca aquilo, certo? por exemplo eu Vou falar depois do one encoding, certo, Em que a gente uh, representa palavras A gente cria uma representação Extremamente de alta, de alta dimensionalidade, mas extremamente esparsa. Então a gente sabe que aquela representação ela é uma representação que tem uma alta dimensionalidade totalmente artificial, certo? Isso foi criado por nós, né? Então a ideia do embedding é conseguir capturar, uh, conseguir reduzir essa dimensionalidade né? e ir para um outro espaço, mas preservando a estrutura daqueles dados. Né? Uh, aqui tem um exemplo do Scikit-learn, tá? Quem tiver interesse, Scikit-learn é uma biblioteca de Python para machine learning. Uh, e aqui no, no site site to learn tem um exemplo deles, tá, mostrando algumas técnicas para fazer embedding, tá, em que aqui, por exemplo, tem um S, não sei se dá para ver direito, mas eu olhei um S em 3D, tá, é um dataset que tem um S em 3D, e ele utilizou várias técnicas aqui tá? para fazer um embedding de 3D para 2D, certo? Então vocês estão vendo que dependendo da técnica de embedding, ele captura uh, algum tipo de estrutura, certo? Então vocês estão vendo aqui, tem o um MDS aqui embaixo, tem Spectral Spectrum Embedding e, e tem... Um, um, um, umas técnicas mais recentes e também bem mais utilizadas para para visualização que é o TSNE. quem tiver interesse pode entrar no site o lá e ler mais sobre essas técnicas certo alguém tem alguma pergunta qual coisa me interrompa aí pessoal uh, então o que são word embeddings né? agora a gente a gente sabe que existe um espaço vetorial a gente sabe o que são embeddings certo é projetar de, uma, de um espaço para outro para tentar reduzir essa dimensionalidade o que são word embeddings nada mais são do que fazer uh, embedding de palavras, certo? Muitas vezes também se fazem sentenças, mas a gente vai... Embeddings é um conceito uh, genérico, certo? É para utilizar para qualquer estrutura matemática. Mas aqui a gente vai focar mais nessa na, em palavras, né? Então, geralmente, como se faz embedding, sabe? Uh, Você tem uma estrutura esparsa de palavras. Por exemplo, aqui, digamos que eu tenho um vocabulário, certo? Em que cada uma dessas uh, dessas posições desse vetor aqui é uma palavra nesse vocabulário. E você tem esse, é, por exemplo, eu quero representar uma palavra, eu seto como ligado ligado, né, apenas, apenas um, uma, um, um, um índice desse vetor, que vai representar a palavra gato, por exemplo, ou a palavra sentou certo? Então, vocês podem ver que ela é uma representação bem esparsa, se eu tiver um vocabulário de 50 mil palavras, que é muito comum hoje pra, em word embeddings, vocês vão ter, por exemplo, um vetor de 50 mil posições com 50 mil inteiros, onde só um deles é o número 1, um, certo? Isso se chama one hot encoding né? Porque só tem um, um valor que está quente ali que é está ligado. Uh, então, o que acontece, né? No word embedding você tem essa representação esparsa da palavra, certo? Ela entra num uh, ela, ela entra no modelo, tá? No modelo de machine learning. Esse modelo é treinado, tá? Para que ele produza, então, o que? Um embedding que nada mais é do que uma representação densa, tá? Desse, desse, desse mesmo vetor esparso, tá? isso uh, aplicado numa task então aquele modelo é treinado numa task que, que vai produ produzir essas características tá? qual é a diferença entre esse vetor e esse vetor? esse vetor é um vetor denso tá? onde a gente não sabe uh, o que cada uma dessas posições representa isso, isso é, é, uma, é descoberto pelo algoritmo, certo? Pelo, pelo método de treino e pela task que você utilizou e utilizando também num dataset específico certo? a diferença aqui é que como ele é um vetor denso, ele geralmente ele é a dimensionalidade dele é muito menor do que o do que One-Hot-Encoding. Por exemplo, depois do Word2Vec, ele é treinado na, no, no dataset Wikipedia, geralmente com um vocabulário de 50 mil palavras. E os embeddings densos do Word2Vec, geralmente, tem no máximo 300 valores, 300 valores reais. Então vocês estão vendo aí já o tamanho da redução de dimensionalidade que acontece entre, entre esse, esse embedding de entrada e esse embedding de saída, certo? Não sei se, muita gente não chama isso de embedding, tá? o, que, o que faz sentido, né? mas do ponto de vista matemático é, é, matemático é como se fosse um embedding. Certo? Você está convertendo texto para uma estrutura, uma estrutura com uma dimensionalidade específica. Certo? Então isso pode ser visto também como um embedding. Uh, existem dois, uh, duas maneiras, várias maneiras de criar embedding, uh, claro, obviamente, mas tem do, duas categorias principais, que são uh, os embeds criados por modelos... Como um subproduto do treinamento de um modelo, você treina o um modelo numa task e, como subproduto daquele treinamento, você tem embedding do texto que você utilizou. E, às vezes, você tem também tem essa outra categoria de modelos explícitos, que é o caso do Word2Vec, que eu vou falar depois, que ele é um modelo que foi feito explicitamente para criar embeddings. Então, os modelos que utilizam, que são geralmente utilizados, que geram um subproduto de embedding, que geram um embedding como subproduto. Esses modelos geralmente ele tem uma task diferente do, dos, dos, dos modelos que, que são explicitamente para criar embeddings, certo? Depois eu vou falar mais sobre isso para vocês. Uh, alguma dúvida até ali? Uh, essa tem uma fórmula aqui em cima, uh, prometo que é, acho que é uma ou duas só fórmulas que tem. Mas uh, como, como se cria, como se criam uh, embeddings, tá? aqui eu vou falar então sobre alguns modelos que surgiram que se criavam em embeddings como subproduto de uma task, tá? Qual é essa task? Essa task é, é, se chama language modeling, né? É, é uma modelagem da linguagem, tá? Como funciona esses modelos? Tu quer construir uh, uma função que vai te dar a probabilidade, tá? Tu quer construir uma distribuição em que ela vai te dar a probabilidade de uma sentença, certo? E essa probabilidade dessa sentença você quer aprender em cima de um, de um dataset que você utilizou para treinar aquele modelo, certo? Então, por, que, por que, que isso é útil? Porque é útil ter a probabilidade de uma sentença? Porque, por exemplo, se você está fazendo reconhecimento de fala, ou reconhecimento de escrita, ou até a tradução de, de uma linguagem para outra, uh, e você, digamos, digamos que você tenha lá um modelo acústico né, que converteu uma fala de uma pessoa, por exemplo, uh, digamos que a pessoa falou, o gato, o gato sentou no tapete, certo? The cat sat on the mat mas por exemplo o modelo acústico ele reconheceu e trocou a palavra porque esses modelos acústicos de reconhecimento de fala eles têm um, eles têm um erro inerente e às vezes é terrível esse erro. não é não é não é um, eles não têm uma, uma, uma boa precisão hoje em dia e o que acontece é que se, se você tiver esse modelo de lingu, essa modelagem matemática essa modelagem matemática da linguagem que esse modelo estatístico você consegue saber por exemplo que aqui a frase o gato sentou no tapete tem muito tem uma qualidade muito mais alta do que, o, do que o tapete ter sentado no gato, certo? Uh, eu tenho um gato em casa que é o tapete senta em cima dele. Então, dependendo da tese que você vai usar, vai dar resultado diferente. Uh, a ideia aqui é o que okay, então? Você tem essa distribuição probabilística em cima de palavras de uma sentença, certo? Que pode ser isso, Esse esse mesmo modelo através de uma de uma de uma, de uma regra chamada chain rule, certo? Você consegue uh, aproximar ele, né? Aproximar não, se você utilizar esse esse produto D, você pega essa, esse, essa, esse, assim, esse input de palavras, certo? Que fazem parte da sentença, e você pega as probabilidades condicionais de cada palavra, dado condicionado com todas as palavras anteriores, e você multiplica esses produtos, multiplica esses produtos você consegue chegar nesse resultado, tá? Uma maneira bem ingênua de fazer isso, certo? É utilizar a contagem, certo? Você pode fazer uma contagem no seu dataset. Só que o problema é que não vai generalizar bem, por quê? Digamos que você faça uma contagem numa sentença, certo? De um livro, uma sentença com 10 palavras. É muito raro que aquela mesma sentença seja vista em outros lugares, em outros datasets, sabe? Então, você não vai conseguir generalizar aquilo, não vai, não, não vai funcionar. Você vai treinar num dataset que não vai, você vai treinar, vai treinar e no momento de inferência, e que é o que o Benjo aqui falou em 2003, que é um dos principais autores e foi um dos pioneiros na criação de word embeddings, ele foi o cara que cunhou esse termo. Ele disse que uma sequência de palavras no qual o modelo vai ser testado é, é muito é muito provável que aquelas palavras vão ser muito diferentes do que as sequências de palavras que a gente viu durante o treino, certo? Então tem que se criar um modelo para que ele possa generalizar bem para outros textos, certo? Para outras sentenças, outras palavras, né? Uh, como se faz isso, né? Por muito tempo se utilizou essa essa premissa de Markov, tá? Que é uma maneira de aproximar, né, Esses modelos. Uh, e essa uh, essa essa essa premissa de Markov, tá? Nada mais diz que Uh, ao invés de a gente aproximar né, esses, todos esses, esse, calcular todos esses, sub, esses, subpro, esses produtos aqui, né, de cada palavra dado, todas as palavras anteriores, ele diz que a gente pode condicionar em só algumas palavras anteriores, certo? Uma ou duas só palavras anteriores. Tá? E essa premissa deu origem a todos os, esses outros modelos que são chamados de n-grams hoje, né, que tem, você tem unigram, bigram, trigram, etc. E você pode estendendo isso e de acordo se ele é unigrama ou bigrama, etc, diz, é, ele quer dizer que é o número de palavras no qual ele está condicionando palavras anteriores. então ele treina um modelo tá, de machine learning em que, por exemplo, você tem duas palavras de, entra de entrada e você quer prever a palavra seguinte, então ele vai deslizando essa janela em cima do, do seu do, do teu dataset e ele vai sempre tentando prever a próxima palavra das palavras anteriores. Certo? Então, ele tem um número de, um número, uh, de palavras que ele utiliza como, como palavras interiores para prever que aquela palavra seguinte é chamada de contexto, certo? E isso remete também àquela discussão inicial que a gente teve sobre o que o Wittgenstein falou, certo? Que o, o, o significado da palavra é o uso. Então, se você consegue entender qual é o contexto dela que você está utilizando, você consegue capturar o significado dela, né? E a gente vai ver depois no Word2Vec que isso faz muito sentido e ele realmente consegue capturar uh, algumas relações bem importantes que estão latentes nas palavras, né? uh, Então agora começa nessa parte do Word Embeddings, tá? Que são esses modelos para modelagem de linguagem utilizando uh, redes neurais, tá? O primeiro modelo aí clássico, né? Que é o modelo de linguagem, uh, o modelo neural de, de, de linguagem, modelagem de linguagem é do Bengio de 2003, tá? tem alguns papers que citam 2006 aqui e alguns papers que citam 2013, eu não sei por que criou essa bagunça de, de datas ou se é outro paper diferente mas eu olhei vários papers eles estão são sempre dois papers iguais tá talvez sejam conferências diferentes o que, que tem como funciona esse modelo do Benjo né ele funciona ele já tem aqui todas as características que vai ter todos os modelos modernos depois tá ele tem o que aqui ele tem uma entrada certo ele tem a entrada do contexto então por exemplo digamos aqui tem três Uh, palavras, que são as palavras anteriores, a palavra que eu estou querendo prever, que é a próxima. E aqui no, ele tem um leito softmax final, que diz a probabilidade para cada palavra do vocabulário. Então, dado um contexto, por exemplo, o gato sentou, ele vai tentar prever o no, a palavra no. Então ele vai tentar aumentar a probabilidade aqui de que a palavra no seja a palavra subsequente quando o contexto for o gato sentou, certo? Isso é, isso é deslizado. Em, isso é, um, é uma janela que desliza em todo o teu dataset. Geralmente se utiliza uh, corpus bem grande. Né? Esse, esse modelo do bench ele treinou no Brown Corpus, tá? E o que aconteceu é que esse modelo, tá? Ele era muito pesado, tá? Por exemplo, Softmax aqui uh, parece um layer simples, mas os vocabulários que se usam são muito grandes. Por exemplo, se você tem 50 mil palavras você tem que normalizar cada probabilidade daqui do Softmax e você tem que normalizar isso sobre, sobre um vocabulário de 50, mil, de 50 mil valores, certo? Então você tem muito peso para atualizar e muito dado para normalizar, certo? Então o que aconteceu é que isso ficou computacionalmente inviável para textos maiores, para datasets maiores, certo? E, mas, e, e isso é uma. É, é, é, a gente pode pensar que isso é uma, uma grande desvantagem, porque hoje a gente tem. Muitos datasets que a gente ganha de graça, certo? por exemplo, o Wikipedia. O Wikipedia inglês tem a quantidade de artigos e textos que tem lá para se criar um modelo de linguagem, é gigante, certo? Então, a gente tem que ser capaz de utilizar esses dados, certo? e a gente não estava nesse ponto ainda nessa época, em 2013. Depois disso, teve outros trabalhos em 2008, pelo Paul Albert e Weston, e depois teve, em 2013, a criação do Word2Vec, né? que eu vou falar um pouco depois agora. Só para ter uma ideia, quem conhece o Word2Vec? Beleza. Então o word foi um modelo criado em 2013, tá, pelo Mikolov. Né? Como que o word funciona, tá? Uh, aqueles modelos que eu citei antes do Benjo, que é esse modelo aqui, ele tá ele tá criando um modelo de linguagem. Tá, em um modelo de linguagem tu não pode olhar para o futuro. Por exemplo, tu não pode Utilizar palavras depois da palavra que tu quer prever como contexto Tem que olhar palavras interiores, certo? Porque tu quer prever a próxima palavra Mas uh, o Mikolov se deu conta que se você quiser criar embeddings de palavras, certo? que é, quiser criar vetores dentro de palavras Se for para esse fim, você, uh, você não precisa uh, ficar uh, se atendo só ao passado Você pode utilizar o contexto futuro Então o que ele fez? Ele criou duas arquiteturas tá? para treinar esse modelo E a primeira arquitetura dele, vocês vão ver que ele tem aqui Uh, duas palavras anteriores, a palavra que ele quer prever, e duas palavras posteriores, certo? Então ele tem o contexto de duas palavras anteriores, dos posteriores e a palavra que ele quer prever, tá? Isso se chamou uh, continuous bag of words. porque que continuous? Porque você tem vetores, né? você está querendo treinar um vetor contínuo daquilo, né? E bag of words porque uh, a, a ordem dessas palavras aqui, desse contexto aqui, não, não tem mais sentido porque esses vetores, uh, feito uma média dele antes de entrar nesse, nesse layer uh, intermediário aqui, tá? Outra coisa que o Mikolov também se deu conta é que aquele softmax, né, aquele layer final lá com 50 com 50 mil, 50 mil saídas, né, 50 mil probabilidades, era muito custoso computacionalmente E o que ele fez, eu vou explicar depois, é uma técnica chamada negative sampling, né, que é uma técnica que ele utilizou para treinar esses modelos de forma eficiente sem correr naquela, naquela penalidade de performance de, de treinar um softmax com aquele tamanho de vocabulário. Né? E ele criou também um outro modelo que é basicamente o oposto do CIBO, que é o Skipgram. Né? Tu tem o quê, então? Tu seta uma palavra no meio da tua sentença e tu tenta prever o contexto. Então é o contrário do outro. Em vez de tentar prever a palavra que está no meio da, da sentença, através do contexto, ele, tem que, ele tenta prever o contexto através da palavra. Cada uma dessas arquiteturas tem alguma vantagem, tá, em cima da outra, mas o consenso hoje é que tu tem que testar no teu dataset, cada uma dessas duas, para ver se vai ter resultado bom. Porque o próprio Mikolov disse que uma funciona melhor para datasets menores e outra para datasets maiores e o pessoal do TensorFlow que é um outro framework falou o contrário. Então o que se deu conta é que depende na real do dataset né, e que não tem almo almoço gratuito. Né? Uh, então como é que funciona essa técnica de negative sampling que eu comentei antes? Né? Você tem aqui o layer de, pro uh, o layer de entrada, né? então o gato sentou no tapete. Né? Então digamos que esse aqui é o contexto que eu estou usando como entrada no meu modelo e essa aqui é a palavra que eu estou querendo prever, que é a próxima palavra lá, certo? Isso aqui não necessariamente pode estar aqui, né? ela pode ser no meio, como eu comentei antes, no... dependendo do modelo que eu estou utilizando. Então ao invés, de, ao invés de, treinar, de eu tentar aumentar a probabilidade daquela palavra que ele quer prever e zerar todas as outras 49.999 palavras do vocabulário, ele pega essa palavra que ele quer prever, que é a palavra que ele quer aumentar a probabilidade, porque ele quer acertar aquela palavra, certo? E ele faz uma amostragem de 20 ou 25 palavras, de todas aquelas 50 mil palavras, que ele vai confrontar com essa. Então, essa amostragem é aleatória a cada, a cada a cada instância que passa nisso, né? a cada batch, ele faz uma amostragem aleatória aqui, e ele confronta então essa, essa esse output, né? esse label que ele, quer, que ele quer aumentar a probabilidade, junto com esses outros que ele quer reduzir. tá? Isso, isso é o que? Isso pode ser visto como uma aproximação do Softmax, para que ele fique mais eficiente. né? E ele se deu conta que fazendo isso, utilizando, ao invés de 50 mil palavras, utilizar só 25, 30 ou 40, dependendo do tamanho do teu dataset, isso se torna eficiente e dá bons resultados. Então, essa foi uma das, uma, uma das grandes sacadas. né? Hoje esse modelo também já, já é treinado com outras técnicas também, pode ser utilizado também, Uh, softmax hierárquico, que também é uma outra técnica para tentar reduzir uh, uh, essa complexidade e resolver aquele problema que eu comentei antes e ter que normalizar 50 mil probabilidades. Né? Uh, o que, que se descobriu depois né, de, de treinar você? você pega, esse, pega esse modelo e treina ele num dataset como por exemplo o Wikipedia, porque agora você pode, certo? Ele é um modelo eficiente, você tem hardware para isso, em 2013, de 2013 para 2013 melhorou horrores hardware, melhorou horrores memória, certo? não tem GPUs e tudo. E ele conseguiu treinar isso em corpos bem grandes, como por exemplo Wikipedia, né? E uh, o que eles se deram conta depois é que esses embeddings, né? Cada feature, cada posição daquele vetor de embedding de cada palavra treinada carregava, uh, carregava uh, alguma, alguma relação semântica daquela palavra, alguma parte de significado daquela palavra que você, consegui, que você conseguia fazer operações aritméticas em cima daquilo. Então, por exemplo, digamos que você tenha duas palavras aqui, né? Rei e homem, certo? E eles descobriram que se você caminhasse, e pegasse uma dimensão daquele vetor e caminhasse, uma ou mais dimensões daquele vetor, e caminhasse numa direção, ele mudava, por exemplo, o sentido de homem para mulher ou de rei para rainha, porque você caminhou, você caminhou numa dimensão em que aquela dimensão representava o quanto de masculino ou feminino tinha naquela palavra. Então, se você pega aquele vetor e soma, soma um valor né, mais feminino naquilo, você consegue encontrar a palavra relativa àquela, só que a versão feminina dela. Né? Então vocês podem ver que tu consegue descobrir várias coisas. Uma dimensão, por exemplo, aqui carrega o quão feminino ou masculino aquela palavra, e tem outras que consegue descobrir até o tempo verbal, por exemplo, caminhando para tendo caminhado ou nadando para tendo nadado, certo? Então ele consegue descobrir até tempos verbais, dependendo da dimensão que, que você vai utilizar daqueles, daquelas 300 dimensões que eu comentei antes. Eu digo 300 porque geralmente é o que é treinado, uh, por exemplo, modelos treinados no Wikipedia em corpos bem grandes eles usam 300. Né? Se você tiver um dataset menor obviamente você vai ter uma representação menor disso né? você não vai precisar um vetor denso tão grande até porque você também não quer fazer overfitting né? e outros problemas que a gente conhece com machine learning. Uh, então, suponha que a gente tem aí um vetor né? que é o vetor que tem esses embeddings densos da palavra rei, hey", certo? Uh, a gente pode fazer coisas como, por exemplo, rei hey", eu tiro o homem do rei, eu pego o vetor homem, tiro, subtrai isso do rei e somo com o vetor mulher e o vetor mais próximo dele, resultado é rainha. Então, vocês vejam que esse modelo ele foi treinado de forma não supervisionada, simplesmente foi dado data, um data um Wikipedia para ele, ele treinou em cima daquilo, certo? não foi dado um rótulo dizendo o que é aquela palavra, etc mas ele capturou essas, essas, essas relações impressionantes da palavra que você pode, por exemplo, dizer que um rei menos o homem, mais mulher, ele é uma rainha, certo? Faz sentido, você está tirando o sentido masculino da palavra rei adicionando o sentido feminino e você encontra o que aquilo significa, né? Como eu comentei, isso é uma propriedade bem interessante principalmente, por exemplo, quem está fazendo análise de sentimento, né? Ele faz o, os embeddings do word vec da palavra horrível e da palavra terrível vão estar próximos um do outro naquele espaço vetorial que eu comentei antes então ele vai saber resolver essa, resolver essa similar, similaridade, certo? coisa que no one hot encoding não vai acontecer, porque quase todos os vetores do one hot encoding são ortogonais, eles não são próximos, todos eles têm a mesma instância, cada palavra nessa representação do one hot encoding esparsa, cada palavra tem a mesma instância uma da outra, mas aqui no Word2Vec palavras similares uh, são também similares nesse espaço, né? elas se agrupam nesse, nesse mesmo espaço. Então. Uh, outra propriedade também muito interessante que foi descoberta depois é que, e, que, e, e que o pessoal se deu conta que o Word2Vec também pode ser utilizado para fazer tradução né, de, de textos de uma linguagem para outra, é que você, se você treinar, por exemplo, o Word2Vec num corpus inglês, na Wikipedia inglês, e treinar depois o Word2Vec na Wikipedia em espanhol, uh, a estrutura das palavras nesse espaço vetorial vai ser parecida. Então, vocês veem que, por exemplo, aqui a palavra call em inglês, ele está muito em uma configuração muito próxima da palavra vaca em espanhol. Então é como se você desse para um algoritmo duas, duas Wikipedias, uma Wikipedia em, em espanhol para ti e uma Wikipedia em inglês, e ele acaba se dando conta de que aquela. aquela acaba sendo conta, não, né? Porque não vai se dar conta. Mas acaba acaba pegando as propriedades, né? Ele acaba descobrindo essas relações que são estruturas inerentes à nossa própria linguagem, certo? Então, isso, mais uma vez, eu acho que corrobora muito aquela ideia do Wittgenstein, né, certo? De contexto, porque esses, esses, esse modelo é treinado com contexto, né? Então, eu acho que esse modelo de machine learning, ele consegue uh, memorizar muito mais que qualquer humano, certo? O uso, o uso daquela palavra, porque o uso de uma palavra acontece onde ela está inserida. E esse modelo consegue capturar isso e consegue capturar, inclusive, uh, essas estruturas que são inerentes de cada linguagem, né? E o que é impressionante é que linguagens completamente diferentes têm uma estrutura parecida, né? Uh, deep Learning, né? Muita gente diz, ah, Word2Vec é muito legal, né? Deep Learning é muito legal, mas Word2Vec não é Deep Learning, né? Só para deixar claro, teve essa confusão porque o Word2Vec surgiu na mesma época dentro do contexto de Deep Learning. Uh, mas na verdade, um dos benefícios do Word2Vec é que ele não é Deep, certo? Ele não tem uma não tem vários layers, ele não tem nem não linearidade no meio, não tem um relu, não tem um sigmoid nem nada. Ele é só uma combinação linear. Ele é muito simples, e essa é a vantagem dele, é pelo fato de ele ser simples é que você consegue treinar ele num corpo tão grande como o Wikipedia. Né? Uh, mas, entretanto, também tem uma relação bem forte com o Deep Learning, né? porque o, os embeddings do Word2Vec são geralmente utilizados para financiar os layers de embedding de LSTMs, que são redes recorrentes muito utilizadas hoje para linguagem. Então, por exemplo, se você vai criar um modelo de análise de sentimento usando LSTM, onde você vai conseguir capturar dependências bem mais distantes no tempo do que um modelo de bigrama ou trigrama, certo? Uh, você pode inicializar aqueles iniciais deles com os embeddings do Word2Vec. Então esse modelo de Machine Learning vai incorporar né, esse, esses dados já treinados na Wikipedia e vai incorporar aquelas palavras. Então ele vai conseguir utilizar, vai conseguir tirar benefício daqueles, daqueles embeddings que foram criados no Word2Vec num dataset gigantesco. E, obviamente, carregando todas aquelas propriedades que eu comentei anteriormente. Né? Uh, e claro, né, o Word2Vec tem uma outra relação com o Deep Learning, que o Deep Learning não é só um modelo Deep, certo? O contexto do Deep Learning foi, foram criadas técnicas de treinamento e, e, e até a, ativações diferentes, certo? Tudo foi criado num contexto de Deep Learning, certo? E obviamente você pode utilizar cada uma dessas técnicas também para tentar melhorar o treino do, desses modelos do Word2Vec, né? Uh, então agora tem um demo bem rápido, não sei como é que eu estou do tempo. Já passei? Não? Então, agora são é, 8h15... Dá tempo? Tá, vou fazer bem rapidinho então. Uh, esse modelo aqui é, é bem chato, por incrível que pareça, é bem chato achar um modelo Word2Vec em português e um modelo que eu achei um Word2Vec de português não foi feito por um brasileiro. Uh, e por nenhum português de Portugal foi feito por esse cara, que eu acho que ele é coreano até. Ele disponibilizou no GitHub dele. Ele é um modelo pro Gensim, que é um pacote em Python. né? Eu tentei utilizar a primeira vez e ele estava com um problema, daí entrei em contato com ele e tinha esquecido de botar um arquivo lá dentro do Gensim que representava uns metadados do modelo. E agora esse modelo está funcionando. Então, quem tiver interesse em baixar esse modelo, pode pegar, pegar desse site deles aqui, desse site do cara aqui, e baixar lá. Tá Esse modelo acho que dá uns 170 megas zipado. Tá? E ele foi treinado em toda a Wikipedia portuguesa. Né? Então, a Wikipedia portuguesa tem 1.3 GB de texto, né? de imagens, claro que vai ser muito mais gigante que isso, mas só de texto é 1.3 GB. E o tamanho do vocabulário aqui é 50 mil palavras, aproximadamente 50 mil palavras. Uh, e os, os vetores têm esse tamanho de 300 também, que é bem padrão, o WordVex, você vai ver que os vetores, os invés das palavras são sempre mais ou menos 300 nesses corpos grandes. Né? Só para ter uma comparação tá, da Wikipedia em português com a Wikipedia em inglês, a Wikipedia em inglês tem 13 GB, enquanto que a Wikipedia em português tem 1.3 GB, então para vocês terem ideia da diferença né, de, de, de, de magnitude né, desse dataset em português comparado à Wikipedia. O vocabulário treinado na mesma, na mesma. na Wikipedia em inglês tem geralmente o mesmo tamanho também. É que esse vocabulário é controlado, né? Ele não é um vocabulário de qualquer palavra. Eles geralmente pegam, fazem um pré-processamento antes para extrair a entidade. Então, por exemplo, Donald Trump, né? Donald Trump não vai ser duas palavras. Ele vai extrair aquela entidade e vai virar uma palavra só, então, para reduzir o vocabulário. Palavras que são muito raras também, eles matam fora do vocabulário, entendeu? Senão, explode o negócio e acaba tendo palavras que não te interessam né, para a tua tese em questão, né? Deixa só eu abrir aqui agora, eu não sabia que tá o browser. <risos> <risos> uh, então aqui, tá, deixa eu pegar o pederico. Vem! Tá, tá, já tô... Uh... Então aqui eu peguei um, uh, um notebook do, uh, chamado, desse, desse software, desse framework, chamado Jupyter, tá? Na, o Jupyter nada mais é do que um lugar onde você pode codificar, né, iterativamente, né? Acho que a maioria do pessoal deve conhecer já. Quem não conhece, eu recomendo aí atrás para ver sobre esse, esse, essa ferramenta, porque ela é bem útil, principalmente para trabalhar com dados, né? Porque você pode ter essa interação entre mexer teu modelo, treinar e visualizar, etc. Tudo iterativamente, né? Então o é a primeira coisa que eu estou fazendo eu vou passar bem rápido eu só estou carregando o Gencin o modelo do OrthoVec do Gencin né? que é a classe do Gencin que vai carregar esse modelo e depois disso eu estou fazendo o quê eu estou importando também algumas coisas de template só para mim pra mim conseguir renderizar depois de uma forma bonitinha na tela para vocês verem o resultado desses vetores né e aqui o que, que eu estou fazendo eu estou abrindo esse esse modelo tá de cento, quase 200 mega descompactado né? então ele demorou um pouquinho aqui para carregar, vocês viram, mas ele carregou. Então, esse modelo, na verdade, agora, tem todas as informações do modelo do Word2Vec. Então, se eu chamar esse modelo com uma palavra, tá? eu vou conseguir saber. Deixa gente mostrar para vocês aqui. É, eu não abriu uma nova célula aqui. Depois eu mostro. Uh, o que eu quis dizer é que esse modelo, você consegue passar uma palavra para ele e tu pega um... Ah, abriu ah, lá sim, em cima. Sim. Por exemplo, se eu pegar aqui model e botar uma palavra aqui, ele vai me dar o embedding daquela palavra. Ou seja, é um vetor de 300 dimensões, certo? Uh, onde cada, cada index dessa, dessa. cada posição nesse vetor é uma feature, é uma parte do embedding daquela palavra. Então isso é um vetor, nada mais, é um ponto, nada mais do que um ponto no espaço para cada palavra, certo? Deixa eu apagar isso, agora fica um negócio gigante aqui. É. tá isso essa função é, eu vou passar rápido que é, o que ela vai fazer aqui só é chamar uma função do gen gensim que eu vou mostrar depois ali tá? então por exemplo aqui esse primeiro exemplo é um exemplo que eu achei bem interessante tá que ele o, que, o que, que ele vai fazer esse exemplo tá ele vai procurar qual é o vetor mais similar tá depois que eu utilizar essa palavra presidente como positivo e a palavra poder como negativo o que que ele vai fazer ele vai pegar todas aquelas palavras que estão como positivo, tá, e vai subtrair delas aquelas aquelas aquelas palavras que estão ali do lado como negativo. Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando a palavra presidente e estou tirando o poder dele, certo? Tirando a palavra poder dele, né? Então, vocês podem ver que o resultado é bem engraçado. O ex-presidente faz bastante sentido, né? Mas, mas o vice-presidente para o Brasil não faz muito, porque agora o ex-presidente é o que mais tem poder, né? O vice-presidente é o que mais tem poder agora. É. Então, vocês podem ver que tem alguns, algumas palavras bem interessantes, tá? Aqui são as palavras aqui tem a similaridade, né? O quão similar é essa palavra aqui, o vetor dessa palavra, do vetor resultante daquela, daquela operação aritmética que eu fiz anteriormente, né? Deixa eu ir para a próxima aqui. Então essa também eu achei bem engraçada, aqui é Brasil, mais estudo e menos carnaval. Vocês vão ver que é a primeira palavra. Eu prometo que eu não fiz isso de proposta, foi uma coisa que eu testei. Testei brincando e deu esse resultado. E veio algumas coisas estranhas também. Mas vocês estão vendo que basta basta colocar um pouco de estudo no Brasil que as coisas melhoram. Uh, tem esse aqui também que é bem interessante, eu não estou subtraindo nada, né estou só somando o Brasil com universidades, né e ele está me mostrando aqui o nome de universidades no Brasil. né Bem interessante, então vocês estão vendo que... Tu pode fazer vários tipos de tarefas com ele, né? Você pode pesquisar palavras similares, você pode fazer essa aritmética de vetores, pode encontrar outros tempos verbais, fazer um monte de, de, de, de testes diferentes com esses com esses vetores, tá? Uh, aqui também tem Brasil, mais criminalidade. Primeira palavra, desemprego. Analfabetismo e tudo de problema. E eu não sei porque ele botou Ceará e Paraná no final. Tem é a mínima ideia. Ah, uh, e aqui também, essa essa é legal, apesar da primeira palavra ser estranha, tá? Eu tô somando aqui homem com máquina, né? A primeira palavra deu criatura, mas a gente pode ver que tem outras palavras também muito similares que fazem bastante sentido, que é Android robô, certo? Então, mas... Ah, isso, isso é coisa do Python, é por causa do Unicode, é, tem acento nas palavras, né? Então, se você não botar esse Unicode, as palavras estão dentro do word -to -Vec, no vocabulário com Unicode. Então, se tu não usar a palavra Unicode para comparar, ele não encontra a palavra no vocabulário. Para essas palavras não tem problema, né? Mas para máquina, por exemplo, tem, tem acento e ia ter problema. É. Uh, aqui também, essa é muito engraçada, porque essa... <risos> acho que você, todo mundo aqui vai saber a resposta antes de eu rodar isso aqui. Por exemplo, se pegar Dilma, uh, adicionar homem e, reduz, e tirar mulher, olha a primeira palavra, <risos> faz bastante sentido. <risos> então é bem interessante vocês... Tem que imaginar que esse modelo, ele aprendeu esse tipo de relação semântica sozinho, certo? Não foi dado o dataset rotulado, nem nada. Foi só dado um texto para ele ler, certo? Ele consegue extrair informações que a gente fica abismado, às vezes, uh, Por exemplo, esse também é bem legal. Aqui, tô, uh, esse tipo de, de analogia que se faz, que chama analogia de palavras, né? Pode ser visto como, por exemplo, uh, o que está pro... O, o Palio está para a Fiat, assim como o resultado disso vai estar tá para Volkswagen. Então, por exemplo... Se eu pegar o Palio, tirar a Fiat e botar a Volkswagen, a primeira palavra é Passat. Faz todo sentido, é pelo menos para mim faz sentido. <risos> uh, esse é aquele mesmo exemplo né, que eu comentei antes de rei, uh, de pegar rei, uh, tirar o homem do rei e adicionar mulher né, para tentar encontrar a palavra rainha. né. Então vocês estão vendo aqui que a primeira, nesse dataset veio esposa e não rainha, a rainha ficou em segundo lugar. Eu acredito que isso é por causa do tamanho do dataset, tá? No dataset da Wikipedia, em inglês, ela é quase mais de 10 vezes maiores do que esse dataset, então eu acredito que uh, uh, seja por isso que ele não encontrou rainha como primeiro. Mas se vocês estão vendo, a similaridade é bem próxima, realmente, tá vendo? É, a, a diferença vem lá no terceiro, na, na terceira casa decimal, né, então. Esse esposo brasileiro que tem a ver. você não tem o resultado sim com certeza com certeza com certeza é. pode ter um bias no texto né Está é. tá, tá relacionado com a proximidade das palavras no texto né com como aquilo que o Wittgenstein falou o significado é o é o uso então isso isso também está está relacionado muito com o uso daquela palavra né no, no contexto do dataset obviamente obviamente se você treinar uh, uh, o word vec num dataset racista ele vai fazer analogias racistas certo vai vai criar problemas certo assim como os bots estão fazendo hoje, normalmente. Uh, tem uma outra aqui também que é bem interessante, então você vê a, a gama de coisas que se consegue fazer com esses pontos no espaço, certo? que representam palavras, né? Então, por exemplo, digamos que eu pego uh, Roma mais Alemanha e menos Itália, certo? Ele vem com Berlim. Uh, tem um outro também aqui que é a questão dos tempos verbais, né? O, por exemplo, eu, eu pego o vetor lendo, somo com jogado e tiro lido, ou seja, eu quero saber o que é o equivalente uh, em, em, em jogado, né, do, do, assim como lido é para lendo, certo? Eu quero encontrar o que é para jogado assim como lido é para lendo, né? E ele vai dar jogando, né? Tem coisas interessantes também aqui plural, por exemplo, eu quero saber uh, o que está, assim como nuvens, está para nuvens, certo? Eu quero saber o que é o correlato para estrela, né? Então ele vai descobrir que é estrelas, né? Tem outro exemplo também bem interessante. Eu quero saber o que, que o que, que é para futebol, assim como um tenista é para tênis, né? Então ele é um futebolista, obviamente. Ah, e também tem futebol para futebolista é uma coisa que a gente pensa, assim, ah, isso é óbvio, beleza? Mas por exemplo, o que, o que xadrez não é xadrezista, certo? Então, se a gente quer saber o que tá para para tenista, para tênis, ele encontra a enxadrista, né? Uh, e era isso a demo, tá? Era essa demo. Eu acho que não não vai dar tempo para continuar o resto porque eu já estourei. Não quero pegar o tempo. Oi, Pode ser. Não Marketing. Tá? Em que, em que aplicação mais ou menos assim tu Uhum. É, tu pode, por exemplo, sei lá, treinar, se assim, você tem um monte de conversa e treina um modelo do Word2Vec em cima daquelas conversas, né? Você pode conseguir extrair algumas, alguns insights importantes, né? Utilizando essas relações de um modelo treinado nesse dataset, né? Ou tu pode utilizar esses embeddings como comentei antes, digamos que tu queira fazer a avaliação se o review de um filme é positivo ou negativo, certo? Se o cara tá falando bem ou mal do filme. Tu pode treinar, pegar esse modelo do WordVac treinado e utilizar para inicializar o modelo que vai descobrir isso, certo? Ah, alguém tem mais alguma pergunta? Sobre os prejeitos, características né? assim como a sua de né? então, Uhum. Tem muitas maneiras de fazer isso, né? Uma maneira, por exemplo, é pegar de, de todas, todo o seu vocabulário, né? e encontrar qual, quais são as palavras que estão com, com aquela feature, né? aquele, digamos tu quer saber o que significa uh, o, o índice 3, certo? Então tu pega todas as palavras que estão com o índice 3 no máximo, porque tem o maior número de índice 3, certo? Então tu acaba descobrindo mais ou menos, olhando as palavras, o que aquilo significa, né? Mas uh, é, é importante lembrar que essas, essas, essas features são como se fossem dados latentes, certo? não significa que um deles significa exatamente uma característica, eles podem estar combinados, certo? Por exemplo, para descobrir uh, a masculinidade ou femininidade, digamos, do, digamos que tu tem um, um, uma palavra no espaço e tu quer saber qual é o correlato feminino daquilo, uh, talvez mudando só uma feature tu não consiga encontrar isso, talvez tem tenha que mudar mais uma feature, né? Justamente porque essa representação, esse embed, é uma representação densa e também distribuída, eles chamam, certo? Então, nem sempre uma mesma feature vai representar uma característica que a gente entende como uma característica, certo? O 300, ele foi... É, eles escolhem isso com, com cross-validation né? eles fazem uh, otimização de hiperparâmetro para tentar escolher um isso uh, um dos grandes motivos do World2Vec ter funcionado tão bem foi essa questão de escolha de hiperparâmetro, né? eles tentaram com vários parâmetros vários tamanhos de contextos pulando palavra, não pulando palavra sabe? eles fizeram uma, uma, uma, uma gama gigante de combinação e descobriram quais, uh, uh, uh, quais são os valores daqueles parâmetros que funcionam melhor para tais datasets, né? porque parâmetros dependem de dataset também né? alguém tem mais uma pergunta? Desculpa ter, não, não que passa, uh, era só isso, pessoal. Depois tinha alguma coisa só sobre word mover distance, tá? Eu vou deixar os slides lá disponível para quem, para quem tiver interesse depois mais também podem mandar e-mail, coisa, não tem problema algum. Eu não vou comer tempo da palestra do Roberto, que ela é muito legal também. Valeu, pessoal. Sousa, vai fazer demo? Não. Não? Tá.